Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos ver dois fatos que acontecerão rápido demais para você diários. Primeiro fato. Segundo fato. Ares. Primeiro fato. Momentos prósperos te revestindo de muita força. Rei de ouros é alguém que... Está em um momento melhor. Alguém que vem administrando tudo muito bem. E o que faz dá certo. Só tenha um pouco de controle emocional. Porque pode rolar um esforço a mais, uma exigência a mais. Para cuidar de tudo aquilo que você vem conquistando. Até porque prosperidade é amplitude. Quanto mais você conquista, mais você precisa fazer. Exemplo, os negócios estão crescendo, aí a produção também aumenta. Então, tenha paciência com tudo o que está vindo para você. Segundo fato, é quase confirmando o primeiro, porque tem aquele ar de olha onde cheguei, olha as coisas dando certo para mim, olha aí os resultados, valeu a pena ter seguido meu instinto. E é o momento de respirar com alívio, porque a porta que você bateu vai abrir. Te trazendo ou ampliando a sua valorização interna. Porque quando você está na fluência, a energia é outra. Olha aí, seis de paus. Alguém que se movimenta na direção certa e obtém a vitória. Tá bom? Gratidão.